Eu sempre fiz oficinas, workshops e cursos de rap. O conceito, a prática, várias vivências assim no sentido do rap, do hip hop e do improviso, mas nunca tinha feito com terceira idade. Foi o público que, mais distante que eu fiz do rap até agora. Numa ocasião eu cheguei a fazer na Unesp, com uma turma de professores colombianos, eles não falavam português, eu também não falava espanhol. E foi uma oficina massa e eu fiquei pensando, se eu der uma oficina para umas pessoas que falam uma língua, parecida, mas não é igual e rolou, acho que pode rolar assim com terceira idade, mas confesso que eu vim na tensão de saber o que eles iam achar, como eles iam receber essa ideia e me receber. Uma senhora já falou que não gostava de cururu, que ela ia pra piscina, aí eu já fiquei, tipo, tenso, tá ligado? Eu cheguei aqui no centro, sem saber o que me encontrar. Encontrei um grande mestre, valeu a pena acreditar. Uou! Oh! A ideia era usar como base na oficina o um capítulo do livro Conversos Conversos que eu escrevi sobre oficinas de rap no ensino fundamental e um artigo que eu escrevi chamado Neto e o Avô falando da proximidade da distância entre o cururu, o rap e o repente Pegando esse gancho das gerações eu convidei também mandei para minha lista de e-mail convidei no Instagram também meus amigos jovens também, meninos, né? Eu chamei o Fractal o Cauê, o Gabriel, o Gustavo, o Pedrinho e eu botei o pessoal para escrever, para fazer umas estrofes, eles podiam imaginar um rap, eles podiam imaginar um ritmo mais do cururu ou do repente ou do coco, né, que é embolada. E aí, na hora de compor, pedi para os jovens colarem nas mesas e eles daram um auxílio e foi muito massa, que foi uma, uma interação aí que rolou um aprendizado de várias vias, né? Terceira idade, juventude, trocando ideia, trocando experiências. E acabou sendo uma ótima experiência para mim, acabou sendo uma experiência legal para os mais jovens, uma experiência ótima para os mais velhos. Eu vim aqui com elas e falei, bom, vamos fazer junto, né? E aí elas estavam falando, né, que na época delas, elas escutavam Regina escutavam Alves, ah, né? Frank Sinatra, e aí saiu um negócio assim, entre nós três. Hoje estou feliz por estar aqui. Lembrei de Elvis e Elis. Na inspiração de Frank Sinatra, novas amizades eu fiz. Adoramos a troca de energia. O Sesc me traz muita alegria. A vida é uma ótima harmonia.